Boa tarde, boa noite, bom dia. Saúdo o meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. É lógico, dependendo do fuso horário em que te encontras neste momento ou no momento em que poderás ver ou assistir a este vídeo. Eu hoje queria trazer uma palavra para o nosso coração, um devocional, ela se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde a palavra do Senhor diz assim, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou o caminho que te leva à verdade. E quando você conhecer a verdade, essa verdade te liberta de muita uh, aldrabice, de muita mentira de Satanás. E então, quando você estiver liberto pela verdade, uh, de quem você é em Cristo, então você terá vida. Você terá vida eterna, você terá paz, você terá alegria, você desfrutará uh, Cristo dentro de você. De você, meu irmão. Jesus, o Filho do homem, é o Cristo, o ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido de Deus. E portanto, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, nos mostrou o caminho. Ou seja, o método pelo qual devemos alcançar e receber a vida eterna. Ele veio como homem, por isso se uh, intitulava Filho do Homem. Veio na nossa semelhança como homem para nos mostrar o caminho que nos leva à verdade para nos libertar e então termos vida. Esta, esta vida é a vida eterna. A verdade e a vida. né No entanto, Jesus... Nos indicou assim o caminho, ou seja, Ele é o exemplo vivo, Ele é um modelo com o qual devemos imitar para alcançar e despertar espiritualmente eh, para a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, a nossa filiação em Deus. Nós agora somos filhos de Deus através de Cristo, nós agora somos, ou seja, somos identificados por Cristo, por isso é que nos chamam de cristãos, cristão é Cristo, nós somos, a nossa verdadeira identidade é Cristo, não é mais aquela pessoa que viveu na carne quando não conhecia Cristo, nós agora temos, temos Cristo dentro de nós, Cristo quem é? A palavra de Deus, Cristo quem é? O filho de Deus, Cristo quem é? O ungido de Deus, então Deus nos deu essa identidade, nos vestiu com a identidade do filho dele amado, Jesus Cristo, não? por isso somos chamados cristãos. E a nossa filiação em Deus, nós somos também agora filhos de Deus. É portanto evidente que recebemos a salvação não crendo ou dependendo nas nossas próprias obras, as obras da nossa as nossas próprias obras de justiça, ou seja, a nossa justiça própria. Nós não somos salvos pelas nossas próprias obras de, de justiça, justiça própria, não. Nós somos salvos pela, pela obra de Cristo manifestada lá na cruz. Nós recebemos a obra de Cristo como nossa própria, nós recebemos a justiça de Cristo como nossa própria, e então despertamos espiritualmente, para a nossa verdadeira identidade em Cristo, então somos salvos. Quando nós espiritualmente despertamos isso, é o que se chama arrebatamento, mas isso é matéria para um outro, um outro vídeo. Então, não são as nossas próprias obras que nos salvam, mas recebemos a salvação quando Cristo, o Filho, de Deus, a palavra de Deus, o ungido de Deus, desperta e ilumina com a verdade o nosso espírito humano e então substituímos a nossa mente humana do nosso ser, do nosso ser pelas virtudes de Cristo, que é o amor, o filho ungido de Deus, a palavra de Deus dentro de nós, agora passamos a viver em amor. Essa identidade de Cristo dentro de nós, passa a ser a nossa verdadeira realidade, a partir do momento em que despertamos espiritualmente para a nossa verdadeira identidade que é Cristo. E então devemos agora nos esforçar em viver para manifestar o Cristo, o Filho de Deus, o Ungido de Deus, a Palavra de Deus, o Amor de Deus, nós devemos todos os dias eh, nos esforçar com a graça de Deus dentro de nós, operando em nós, para manifestarmos o amor de Deus neste mundo, para aqueles que não conhecem a Deus em nossa consciência diária, isso todos os dias, você e eu devemos nos amar, não nos condenar, não nos criticar nos criticarmos no sentido de nos pormos embaixo para nos fazer mal, nos levar até a depressão, não, mas devemos nos amar com o amor de Deus, assim como Deus nos amou, nós também devemos nos amar, e, e quando nós nos amamos, então nós estamos em condições agora de amarmos, ao nosso semelhante, ao nosso próximo e, e, e perdoarmos se a gente não consegue se perdoar como é que nós vamos perdoar o outro que nos fez mal, se a gente não se ama como é que a gente vai amar o outro é, é impossível então Deus manifestou a graça dele para que a gente desperte para o amor de Deus, assim então conseguimos agora ver a nossa virtude através de Cristo. Cristo é a nossa virtude, Cristo é a nossa identidade, Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa vida. E então estamos agora em condições, através de Cristo em nós, para amarmos e perdoarmos também aos outros. Isso é um, é, é, é um, é um esforço que nós devemos fazer isso todos os dias em nossa consciência em nossa consciência diariamente, eliminando assim a sensação de um falso ego, aquele rancoroso, maldoso, guardava rancor, que não perdoava, que falava mal dos outros, que que, que desejavam mal dos outros. Era uma, era uma falsa identidade que o ego estava a colocar dentro de ti. Tu pensavas que era você, não era você aquele. Aquele era o ego. E este ego é o que nós vemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo eh, 17, do versículo 11 até o 18, onde a palavra... Uh, diz assim, a besta que era e agora não é. Essa besta que era era o ego, agora já não é, agora não é, a besta que era e agora não é. Ele era quando nós não conhecíamos a nossa identidade em Cristo Jesus. Ele era, reinava em nós, num lugar que não é dele, o coração é para Deus, é o trono de Deus. Ele se assentou no, no, no, no, no, no trono de Deus, Ele reinava a partir dali, nos mandando aquela sensação para odiarmos os outros, para desejarmos o mal para os outros e pensávamos que éramos nós. Não, você é filho de Deus, você tem a imagem a semelhança de Deus que é o amor, meu irmão. Aquele ódio que você nutria pra, contra alguém ou até mesmo contra a tua própria vida. Era o ego a te enganar, era uma falsa identidade. Então, essa besta aqui era e agora não é, do livro de Apocalipse, capítulo 11, até o versículo 18, ele é, é, é coisa, ele, ele deve ser eliminado todos os dias. Como? Como? Quando colocamos a identidade de Cristo entre nós, quando nos vestimos com a identidade de Cristo. Uh, meu irmão, minha irmã, este é o devocional à palavra que Deus propôs no meu coração para compartilhar com todos vocês hoje. Espero que lhe tenha abençoado e libertado até mesmo, pela graça de Deus. Até mais amanhã, se Deus quiser. Shalom.